Aqui é James do J.G. American English. Hoje nós vamos aprender três palavras que você pode estar falando errado. É, Tomar que essas dicas irão ajudar vocês na sua próxima viagem. Number one, visitor or visitors. Você pode usar visit para explicar que você vai visitar alguém ou visitar algum lugar. Mas, é, para expressar que alguém te visitou, é necessário usar guess, ou melhor ainda, company. What did you do last time? O que você fez ontem à noite? We just had some company over for dinner. We just had some company over. Somente recebemos visitas para jantar. Na We had some visitors for dinner. Uh, isso é outra coisa. Uh, we just had some company over. Or we just had some company over for dinner. Ok, number two, arrive. Você pode uh, ver escrito no aeroporto Arrivals and departures. Porém, você pode usar é, quando você está conversando com alguém sem é, ser meio formal. É, é, por isso, melhor usar o GET. Ok? Uh, for example, eu cheguei em casa tarde ontem à noite. Uh, I got home late last night. Not I arrived home late last night. I got home late last night. Muito bom! Number three, travel. Também você vai ver escrito travel. For example, travel agency. Ou alguém vai perguntar, what do you like to do? I like to travel. Tudo bem, sem problema, está certo. É, pode usar, sim. Mas quando você vai viajar para os Estados Unidos, é, ou fazer uma viagem ou um trabalho, semana que vem, ou tal, é necessário usar GO ou A TRIP. I'm going to the U.S. or I've planned a trip to the U.S. or I have a business trip uh, next week. Espero que tenha ajudado um pouco. Não se esquece de se inscrever no canal para receber mais dicas. Até semana que vem. Tchau. Bye.